Gente, isso aqui é um pé de tamarino. Está carregadinho. Quando eu era criança, eu chamava isso aqui de pichilobe. Não sei onde eu arrumei esse, esse nome, mas eu quase fiquei doente uma vez porque eu queria comer esse tal, esse tal de pichilobe. Fiz a minha mãe procurar... Na casa de uma senhora lá, que eu falei para ela que tinha, uma senhora que chamava Maria. E eu fui lá com meu irmão para buscar esse tal de lobby. Fiquei toda feliz quando eu colhi um saquinho de papel cheio de pichilob. Tá escutando, gente, as galinhas da Angola Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Porque elas tão longe daqui, nem dá pra ver. Só aqui que tem umas galinhas Debaixo do pé de laranja Os cachorro Ali tá meu irmão Dadinho Olha aqui Olha aqui Dadinho Olha aqui Ah, não quer olhar? Tá bom Vamos lá. Mostrar mais um pouquinho do quintal. Sai lá no inverrinho, Madalena. Tô indo. Olha ali quanto pálidos. Não vai lá abaixo, Olha os tetéis. Tetéis, que falam tetéus? Estão fazendo a festa lá embaixo. Deve ter ninho deles ali. Olha lá, ver se eu pego eles. Vou mostrar para vocês. Tem um monte. Ali as galinhas da Angola... Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Elas estão fazendo um pentecoste aqui, gente. Ah, não sei o se elas, que, que elas estão vendo. Estão vendo cobra? Sei lá o que, que elas estão vendo. É de domingo, muito bom aqui no sítio, gente. Não sei porque que elas estão correndo tanto assim, gente. Agora eu quero eu vou lá para mostrar para vocês outra Isso. vez. Oi? Oi. Opa! bater na câmera, no chiqueiro Oi? Tudo bem? Tudo bem com você? Oi, porcada Oi, oi Olha lá que seco Por certo, acabou de comer Agora tá descansando Olha aqui as peças de aranha, gente Quantas Quantas Tá É nós, hein? Tá. estou aí, dadinho. <risos> isso, gente? Que coisa linda! Ai, eu não tô de pegar no colo. Olha aquele ali, ó. Lidinho. Olha lá o outro se eles estão curiosos aqui, ó. Estão querendo saber o que que é isso. O que que é isso? Tô filmando vocês. Seu João. não filma atrás vaca, não se limpou ainda. aí, ela não é estranha, seu João. Só que tá escuro aqui, seu tá João. Está parecendo um carneiro. Tá mesmo. Olha que, que bonitinho. Pronto. Ai, que é porque a gestão né de Para sentar que para ela poder soltar a sujeira. Né? Você pegou a seringa? Ah, na, na coisa aí, que coisa linda Mas você não vai tentar tirar esgotar ela? É um Agora? Que hora nasceu, Sejão? Ah, ligado, eu não consegui Eu cheguei já já ah. E as galinhas andam aqui dentro Olha lá, ó Hum. Ó, tem mais vaca lá atrás Mas é mais inchaço, viado. Às vezes ele já mamou bastante Será? Mas oh. tem que esgotar a descarga, tem que esgotar ela um pouco Ela veio tão perto Que perdi aqui o, o foco, gente não sei se ela vai deixar eu vou botar, vou brincar de só você Agora eu vou tirar leite seu só. Vai pra cegar. Fica boazinha, tá? Ela é mansa, né, seu João? Ela é manzinha. Vou pegar esse bar aqui mesmo. Isso aí alguma coisa. Já vem essa inchaça, né? Não. Será que sai alguma Amiguinha. coisa, Sejão? Não vai piar ela? Amiguinha, você não era não sei. Será que não está dolorido, Sejão? Hum? Ou ela está estranhando eu? Será que não é, Sejão? Acho que ela está estranhando eu. ai rabada aqui. Neguinha, neguinha, neguinha. Espera aí, Sérgio, eu vou sair daqui. Não sei o que, que o João Emílio está aprontando ali em cima. A dona Nelly, bem-vindo ali. A dona Nelly, a gente está fulgando, Viu? Aham. A dona Nelly está Ah, é? Dadinho Pirulito Pirulito Ó oh, o pirulito Ó oh, o pirulito, oh, pirulito. Você tá me aprontando lá, hein, João? Hã? Fazendo arte, né? Olha a galinha aqui dentro, gente! É uma porca ali, vocês um porco? Acho que tá com fome essa moçada, viu? Dá medo, viu? de ver essas porcadas aqui. Eles são grandão. galinha que tá cantando aqui. Ela tá ali debaixo, mas tá escura aqui. Deixa eu ver se eu acho ela. Já achei ela, né? Só que.. Aqui só ali embaixo não tem, é isso mesmo. Um pezinho de mamão ali e na roça é assim, gente. Um pé de abóbora, um pé de mamão. Ali tem um pé de abóbora. Vou mostrar para vocês o pé de abóbora. Olha a abóbora aqui. Outra mais ali no meio. Deixa eu ver se tem mais, aqui outra, o tempo tá seco gente, tá tudo empoeirado aqui, deixa eu ver aqui tem outra, E aqui tem mais porcos Olha os focinhos aqui ó. <risos> Olha que legal Porcaiada tem um trator trabalhando ali em cima, não dá pra ver Mas tem um trator ali preparando uma terra Embora seja domingo Mas na roça não para não, gente É sábado, domingo Feriado, dia santo Dia chuvoso Dia de sol, dia nublado Todos os dias tem serviço na roça Mais galinhas ali. E o galinho cantando aqui debaixo do pé de primavera. Porque é tão espesso aqui que não dá pra ver. Não dá pra ver. E eu tô numa posição muito ruim. o pé de bucha, isso aqui para quem não conhece é bucha vegetal, Ó, aqui na cerca já tem bastante buchinhas pequenas, bucha grande, daqui uns dias já vai estar tá no ponto de colher, quando elas secarem, Ó, essas daqui já estão madurando. Ó, lá na cozinha, perto do tronco da jabuticaba, tem uma abobrinha ali perto do, do, do caldeirão. Abobrinha já colhida. Viu? Na roça é assim. É ovo, galinha, tem cachorro também. O cachorro está machucado. Baruque. Mas o cachorro a gente não come não, viu? Ele tem uma galinhazinha. É, galinzé. Ou garninzé, como, como queiram. Olha que gracinha, gente. A mãe e os dois filhinhos. Ai, na roça é tudo de bom. Essa paz que tem aqui Não tem dinheiro que pague Não tem mesmo, gente Só quem mora na roça Que sabe o valor que tem a roça Ó, Mais algumas aqui descansando A sombra de uma laranjeira Laranjeira, o limoeiro Ali, eu vou virar aqui Mostrar o galo Olha lá Ele está correndo de mim Vem aqui rapaz Olha lá Olá pessoal Algumas pessoas não conhecem Mas Essa baga aqui é do engazeiro. É gigante isso aí? É. Tem o enga pequenininho, assim, né? Miudinho, que na minha opinião é mais doce. Depois tem esse engaço aqui, a árvore dele não é tão alta, não. Só que esse aqui tá velho. E tem até uma casinha de formiga aqui dentro. Tá cheio de formiga saindo por aqui, ó. Engraçado, mas tem um monte de formiga aqui. Olha, deixa eu abrir pra vocês, com formiga ou não. Deixa eu abrir para vocês verem. Como é que é? Vamos comer. Tem gente que não conhece. A formiga tá, fez a casa aqui dentro. Dá pra vocês verem aqui, ó. Ele mas ele, ele é bonito por dentro. É, é? ele é bonito. Isso, você aqui é de comer. O meu, cunhado, é... meu cunhado tá até comendo. Ele é meio seco, né? É, esse, só que esse, esse aqui, pessoal, ó. Ele é um pouco seco. Em relação ao menorzinho, né? O menorzinho, a, a, a carne dele é mais... uma assim dizer, mais... É mole. Mole, mais... Úmida, né? Úmida, isso, eu queria dizer isso mesmo. Vamos ver como é que tá isso aqui. Hum, tá doce. Bem doce. Hum. Não vai querer, João? Vai lá pegar um. Hum. E essa aqui, ó. Essa é semente. Tá vendo? Leva pra cá, João, porque ali tem a formiga. Aí. Quer comer um pedacinho, Madalena? Agora não. O João tá do hum. lado da luz, né? Não, quero, <risos> Ó, gente. Ó oh, o velho, tá quase dormindo ali sentado, gente. <risos> que judiação. Bem. Ó, pessoal. Tá muito bom, viu? O cachorro viu? também quer. Você quer? Só. Quer? Quer não? <risos> quer não. <risos> muito, tá bem docinha, viu? Apesar de estar um pouco seca. Mas ó, engazele Então isso aqui. Cadê o pé? Tá, tá ali embaixo, numa casa é. ali embaixo. Tá meio escuro Alguém escudo aí? trouxe. Tem mais aí? Ah, Alguém trouxe e deixou aqui, ó. E essa qualidade de formiga que vocês estão vendo aqui, elas gostam bastante. Cê tá de... nascendo aí dentro? Já tá nascendo já aqui, ó. Ó. Tá nascendo já, gente, ó. Tá vendo? De se plantar isso aí. Eu deu até raiz, ó. Não, ela, ela nasce fácil, né? É uma planta fácil de nascer. Opa, perdi aqui. Tá vendo? uma, uma planta fácil. Viu? Nascendo dentro da baga mesmo. Alguém largou ali, né? Muito bom, viu, Madalena? Docinho, viu? Não sei quem trouxe pra cá, mas tá ali. Docinho, mesmo, bolo, né? E <risos> ali? Ixi. Barriga de avestruz mesmo, né? Come engargo, come bolo. Tudo que vem na frente. É eu, é, como é, que é, fala? De é o D8. Madalena, aqui, ó. Oi. O meu. Gosto assim de um um fica carinho. melhor, Cício. Gosto de um carinho. Oi. Assim fica melhor, porque ali tava meio escuro. É? Gosto de um carinho? Você gosta de um carinho? Quem não gosta? Hum? Até eu que sou mais boba. Gosto de carinho? Gosta? Gosta de carinho? Eu não gosto muito. Não ah? gosto de carinho, peraí. <risos> ah, tô não vendo gosto, que que... não. <risos> Ó. Eita, <risos> nós, que saúde. Que saúde. Deita aqui. Quer deitar não? Quer deitar não? Vamos dar uma chegadinha lá então? Vamos lá. Mas depois na carne eu vou pra igreja.